Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Love Drama, o programa que vem te mostrar que se o Tinder fosse na vida real, ele ia ser mais cruel do que emocionante. <tos> Então deixa eu chamar a nossa love dama de hoje, vem Grazi. Hum. Grazi, tá preparada? Tô. Cara, quem não queria participar de um Tinder na vida real? Eu tenho certeza que tem vários solteiros, várias solteiras ali que, aí que queriam, né? Muito. Vai poder escolher <risos> assim, ó. Gente, a dinâmica vai ser a seguinte. A Grazi vai ficar paradinha, linda, maravilhosa, deste jeitinho, que só ela é. E a gente vai formar uma fileira de meninos e ela vai escolher igual um Tinder. Pra direita, sim. Pra esquerda, não. Depois a gente vai pra próxima etapa que ela vai conversar e escolher qual que ela mais gostou. Gostou, Grazi? Tá animada? <risos> Muito. Então vamos lá. Oi, tudo bem? Oi, tudo Sou eu, Deri pode me chamar de Daddy. Uhum. Tenho 25 anos, sou músico. Meu maior diferencial, gata, é que eu beijo bem. Ó! Oh. Aham. Uhum. E minha mãe elogiou meus também, eu tô esperando também elogiar mais. Tá bom. Isso aí. Sim. Valeu. <risos> Oi. Tudo bem? Meu nome tudo? é Joel, Bom, trabalho com marketing digital, Eu sou romântico e sou cavaleiro. Sim. Oi. Oi, tudo bem? Eu sou o Hassi e hoje é meu aniversário. Ah! E te olhando assim, é, você só pode ser euro ou dólar, porque real você não pode ser. Muito bom, pode ser sim. Maravilhoso. Pode vir. Não, não tão perto. Tudo bem? Tudo bem, prazer, Guilherme. Ah, sou formado em Direito, sou advogado, tenho 27 anos. O pessoal tudo aqui tá brincando comigo que sou claque quente, né? Mas, fake, né? Então, a única coisa que eu posso fazer é tentar levar você pro céu. <risos> Mas não, Homem-Aranha. Homem-Aranha, não. Homem <risos> <risos> Qual que é o claque quente? <risos> Oi, tudo bem? tudo bem? Prazer. Meu nome é Igor, futuro estudante para ser jornalista. E o que eu posso falar? Eu sou seu Clark quente, e essa cara de 30, mas já como eu falei, tem um beat. Qual é o teu time de futebol? Puta. <risos> Foi agora. Se eu falar, se eu falar que sou por Corinthians, ela, vai, ela é São Paulo. E aí, porra? Mas não, amor. Obrigada, tá? Oi. Oi, tudo bem? Sou o Alexandre, sou lutador de jiu-jitsu, trabalho na área de segurança, sou formado em gestão pública, tenho 35 anos. Sou mineiro, adoro fazer trilhas, não gosto de balada, não sou muito chegado a baladas, e é isso. Gosta de pagode? Mas tem sambar. Então tá, sim. Ah. <risos> Bom, Tudo bem? Meu nome é Jean, você pode me chamar de falco, sou músico, rapper, e hoje tá inspirado, eu acho que eu queria fazer uma música pra ti hoje. Tá, pode fazer. Não, mentira. Mas não, amor, obrigada, tá? Tudo, certo. Tudo bem? Meu nome é Victor Lompa. Eu tenho 19 anos e faço Engenharia Eletrônica no IFSC. Cara, eu gosto... Sou o cara certo se quiser chamar pra trocar uma ideia, escutar uma música. E pô, se quiser dar um rolê, eu dou todo tipo de rolê. Vai ser esse cara meio versátil assim. Então tá. Mas não, obrigada. Tudo bem? Tudo bem? Sou Jackson, tenho 30 anos. Estou Figueirense. Ai, que maravilhoso! <risos> Sabia! Meu <risos> <risos> ah, diferencial é que eu sou muito tranquilo, né? Uma vida com muita tranquilidade, muita naturalidade. Então tá, sim. Tudo bem? Tudo bem, de certo. Prazer, sou o Yuri, Yuri Lobak. Tenho 31 anos, então sou estudante de Direito e pratico Karatê de vez em quando e tal. E se quiser conversar um dia comigo, sou a pessoa certa. Obrigada, amor, mas não. Oi. Ai, que horror falar não. Oi, <risos> Oi, Tudo bem? Meu nome é Leonardo, tenho 24 anos. Faço TI. O meu diferencial é que a minha mãe diz o cara na casa, gente boa. Também é uma querida, mas não, amor. Obrigada. Oi, é, tudo bem? Prazer, João. Tudo certo? Então, eu sou o João, tenho 20 anos. Não sei se eu tenho um diferencial. Acredito que o meu diferencial é a minha positividade e garanto que eu posso te proporcionar várias risadas. Tá. Sim. Oi, prazer. Oi. Meu nome é Renato Russo, mas pode me chamar de Russo. Sou Renato video... Russo? Isso. Mentira. Que... massa. Sou videomaker, editor e futuro youtuber, Quem sabe. Que mas não. Obrigada. É. Oi, meu nome é Guilherme, tenho 26 anos e sou professor de dança. Qual que é o teu time? É, Figueirense. Ah, tá, Hum, gostei. Selecionou bem, né? O que, é que vocês acharam? Tem algum aí que passou batido, que vocês olharam e pensaram... Mmm, Match que tu não deu será? E agora e a gente se escolheu, escolheu, gostei, escolheu. Gostei, gostei, gostei. <risos> Gente, agora a próxima etapa é a seguinte. É a etapa do banquinho. A gente vai colocar dois banquinhos aqui e eles vão bater um papo porque não vale só o rostinho bonito. Tem que saber desenrolar, né? E como a Grazi não teve a oportunidade de desenrolar um pouco com eles, agora é a hora. Vamos Aí lá. Aí sim, hein? vamos. E vamos lá. Gostei, gostei, da hora. Isso aqui é o que, meu amor? Do match a gente já tá okendo okay, comer, né? Exato, Eu né? gosto a muito de comer. Tá gente já continua, <risos> né? continua do jeito. Então, a gente tá, o okay. talqueando. Gostei, gostei do que eu vi. Você é blogueira, né? Eu sou. É, eu também sou envolvida. Eu sou músico, não sou tão blogueiro assim, mas... É daqui? Pode dar as dicas, sou mesmo. Aonde? Sou do, do continente. São José, você conhece? Eu vou lá sempre. Como um cachorro-quente lá perto, sensacional. Não um faz chave, dieta, cara. não, né? Cara, eu tentei. É bom mas, pintar. Não, eu vou te dizer, desde o começo do ano, eu nem magro assim, 20% do seu Mentira! Uhum. Que top! Eu trabalho numa academia, sabia? Seria mesmo? Aham. Uhum. Mas não, não malho, só trabalho mesmo, só tô lá olhando as pessoas. Mas você não curte? Você não curte malhar? Não, não, não. Não, não. não. Agora quebrou, agora quebrou o negócio. um negócio! o clima, mas tá tudo bem. Obrigada, eu cheguei, tá bom. Depois passa. Aham. Uhum. Oi, tudo bem? Pegar na mão agora? Pode. Tudo bem? Então, eu sou mineiro, moro aqui em Santa Catarina faz 16 anos. Que demais. Tu Do... faz jiu-jitsu, né? Isso. Eu faço é também. É mesmo? Aham, uh mas -huh. eu faço a branca. Ah, então. Né? Não eu entendi? Eu faço a roxa já posso dar aula também. Que, é a que demais. Eu gostei da da muito da da de gil. Faço boxe, muay thai e já fiz jiu-jitsu. É Vai no um dia da minha academia fazer uma aula? agora, então. Prometo é. que eu corto a minha unha. <risos> <risos> Obrigada, amor. Tá me Vamos, Fala, amor. Obrigado, mãe. Pois. Eu vou deixar de falar. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou um bom ouvinte, queria ouvir um pouco sobre ti. Não, falar sobre você, quero te conhecer. Eu também quero te conhecer. <risos> tá, aqui gente sobre... quer saber. O que é que tu faz da tua vida? Trabalho numa academia, sou recepcionista. Trabalho com o Instagram. Qual sou que... Musa do Figueira. Qual que é a academia que tu... Que Ativa Fitness. Quer... Tu tá precisando malhar? Eu acho que tu tá precisando malhar um pouquinho. Tu deveria ir pra minha academia. Eu faço Educação Física? Mentira, eu tô ah. precisando de professor também. Ah, isso aí. Ah, mesmo. tu viu? <risos> é... tu disse que foi Musa do Figueira? Desde quando você morreu em Figueiredo? 2014. 2014? Tá, e tu já estudou? Estuda? Já sou formada, já me formei. Estou formando em que? Em eventos. Que tipo de eventos você trabalhava? Casamento, eu organizava casamento. Ah, é? Tá precisando casar? Não, amor. É Ou eu sou muito boa. Pra casar? Ah, não, <risos> também. Pode ser. Quem Vamos sabe? organizar o nosso? Plano no futuro? Então. <risos> oh. Oi, tudo bem? Isso. Tudo, amor? Tudo é certo. Não, pega direito, pode pegar assim. Isso. Isso. <risos> então, fiquei sabendo aí pelos bastidores que você é torcedor do Figueirense. Sou muito. Ah, é? Sabe pra que time eu torço? Ah Corinthians. Já fui na Arena Corinthians, sério, Arena eu chorei quando eu fui na Arena Corinthians, sério? é sensacional, Bonito. porque é meio grande, assim, né, o tamanho do meu time, é um pouquinho ah, sim, maior sim. só, né. Pô, Eu sou corintiano roxo, sou de São Paulo, também, só que eu nunca fui na Arena Corinthians. Mentira, Pô, é nossa, tem, assim... eu chorei, assim, é muito sério? lindo, Gabiões, mas eu quero ir né? no Maracanã também. Maracanã? Não foi no Maracanã? Sim. Maracanã, eu já fui. Parabéns pra você. Obrigado, Cadê o nosso bolo? Oi? Cadê o bolo? Vamos é, amor, eu só, que que eu, pra, eu só te chamei pra cá achando que ia ter um bolinho. Vamos lá em casa? Ó, ó, tua mãe vai me aceitar? Acho que sim. Ai, gostei. Que... Não, então, tá. acho não. O <risos> é, que que você faz mesmo? Eu trabalho numa academia e trabalho com o Instagram também, divulgação. Ah, massa, massa. Uhum. Tu estuda? Não, eu sou formada. Ai, que bom. Em que? Design gráfico. Que legal. E agora tu só trabalha com isso? É, eu tenho um canal no YouTube. Que massa! Sim. Muito top. Então pega praia, né? Não gosto muito de praia. Eu adoro praia, só Ah, que dá pra ver eu... pela tua cor. É, é. Ah, mentira, Nossa, tô brincando caralho, contigo. Cara. É só pra gente rir mesmo. Não, não, não Não, porque claro. o meu é de mentira, eu faço artificial. Massa. Uh -huh, Aham, se precisar, ah, porque, já tem tipo, contato. Inverno, é, né? não tem como pegar sol, Mas meu amor, eu, tá um frio. eu gosto de praia, tá? Eu, eu moro numa praia? Campeche. Ah, eu tenho, tipo... Jurerê, eu passo o verão de jurerê. Você não vai me convidar pra Campeste, então? Vou te convidar pro Campeste. Só se eu trouxer o teu bolo de aniversário para eu comer. Não, você vai lá em casa. Tô esperando? Você vai lá em casa, a gente come o bolo, e depois para o Campeste. Ah, fechou então. Não, meu amor, comer bolo e papai, não tá não. Obrigada, tá? Oiê. Tudo bem, amor? Que tatuagem é essa? É o ano do meu aniversário. É o dia do meu aniversário. Mentira. É o dia do aniversário da minha filha. Ai, que legal. Em é, 2012 ela tem quantos anos? Seis anos. Que legal, menina então, Muito né? Incrível. Que massa. Tu tá com filha também? Tô tu falou, fileira, falou de eu mim. Eu trabalhei lá por quatro anos. Era pra estar lá agora, inclusive. É, eu também. <risos> Nós dois estamos matando. Mas quem sabe ganha, né? <risos> Obrigada, Obrigado. amor. Ai, deixa sentar aqui. Pode sentar, o amor. Último... Os serão os primeiros, serão né? Primeiros. Então, eu te sigo no Instagram. Sério? Problema, Obrigada. Né? Então, o que você faz pra ter esse corpo assim? Olha, eu como e eu corro atrás do oh, zoo, E eu corro, corro muito atrás de ônibus, entendeu? É uma dica muito boa, meu amor. E fico olhando as pessoas malhando também na academia. Isso aí já dá um, um astral bom. Mentira, mas eu faço Muay Thai e faço Jiu-Jitsu. É bom ter medo. É bom já ficar aqui, ó. Tá, não sei o que não eu vou falar tremendo. agora. Obrigado Obrigada por tá? ter conhecido. E aí, Grazi? Já sabe? Já sei. Não tá em dúvida entre um ou outro? Não? Tô. Pode tá. Posso escolher? Não, mentira, não tô. Não? Ai, <risos> senti uma certa intervengança. Peraí, peraí. Antes da Grazi falar, deixa aqui nos comentários. Quem que vocês acham? Quem? Quem? Gente, atrás da câmera eles estão dando coraçãozinho. Vamos ver se pode, né? Posso pode falar? falar? Pode. João! João! João. Deus, oh, gente, será que vai rolar beijo? Eu tô torcendo muito pra que role. tá com cara que vai rolar, né? Deixa aqui nos comentários, o que, que tu acha? Vai rolar ou não vai rolar? Quero ver se vocês acertam. Lembrando que, se rolar beijo, ganha prêmio. Se rolar beijo, o João, que foi escolhido pela Grazi, vai ganhar prêmio da barbearia VIP da SC401, aqui em Floripa. A Grazi vai ganhar prêmio da Clínica Essência, aqui de Floripa também. E os dois vão ganhar um super combo do Cine System juntinhos lá, né? Aproveitar e tal. Ah, se você quiser participar do próximo programa, eu vou deixar um link aqui na descrição com um formulário, aí. é só você preencher rapidinho e tal e quem sabe eu posso te chamar pra participar? Hum, o que, é que tu acha? Dá uns beijos, ganhar uns prêmios. Gente, agora eu vou parar de enrolar, vamos ver se vai rolar beijo, não vai. Foi isso, um beijo, tchau! De novo. Agora em pé, é, né? Agora em pé. Ah, desculpa. Ah, desculpa é. que eu tô Fiquei muito feliz. Médico e tudo mais. É só pra te fazer a barba mesmo que claro. eu fiz isso, sabe? Ah, pra é? te ganhar o prêmio, a gente ah, ganhar é, o prêmio. Entendi. Então, é você realmente quer que a gente ganhe prêmio? Quero! Não! Sim, não! Tá! <risos> aí aí você desculpa, Enfim. Eu gostaria muito de verdade de conhecer melhor. Sabe que aqui nas frente das câmeras é uma coisa muito, né? Ficar muito rápido, muito preso e tudo mais. A gente fica meio envergonhado. O que você acha de a gente marcar uma vez para ver um jogo do Figueira? Vamos, vamos, marcar vamos, um jogo cara. do Figueira e um do Corinthians, o que você acha? Ai, sabe que Já teve, né? Também. Contra o Havaí. Oi, eu não Perdeu mais oportunidade. Fui, fui. Eu fui. Vamos marcar então o do Figueira, o próximo pode vamos. ser? Vamos. Fechou? Fechado. E o que você acha de a gente ganhar pra mim? Não. <risos> Obrigada, tá? 돼요? <웃음>